E aí galera, tudo bem? Aqui é a Frost Lady, e hoje eu vou estar trazendo um compilado das minhas melhores jogadas no Cyber Hunter. se tiver alguma jogada minha matando um boot, é só ignorar, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse vídeo deixa seu like se você gostar se inscreve no canal pra dar aquela força e é isso, vamos pro vídeo! E muito obrigado pra você que assistiu até o final do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. E se inscreve no canal para você estar tá sempre por dentro de tudo que está lançando aqui no canal. Eu não fiz um vídeo muito grande, porque acho que depois dos 10 minutos de vídeo assistindo plays e plays e plays, começa a ficar sem graça. Então, eu fiz ele curtinho. Vou estar tá tentando fazer mais vídeos com mais frequência, então não vai ficar tanto tempo sem postar vídeo mais. Então, se vocês gostaram, deixe o like. É isso. Um abraço.